Fala galera, é o Evandro Fuzari faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia que é hoje? Hoje é dia de grandes revelações É o dia que você sai daqui com o cérebro inchado de tanta informação inútil Sim, é o SBS, o dia mais aleatório da sua semana Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu, o Mandrake Celestial Quer mais outra pergunta? É simples, é fácil. Links aqui na descrição. Só deixar sua perguntinha aí. Aproveita, me segue no Instagram, porque eu estou continuando o SBS lá com as perguntas que não dá pra colocar aqui no vídeo, tá bom? Então tem um SBS parte 2 lá. Então me segue aí no Instagram e bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Sai! eu Kaimagre! Matheus Barbosa 021, explica a ponte Tequilo Wolf. Eu acho que essa mega construção não existe um grande mistério que envolva a sua construção. É uma ponte... Que iniciou a sua construção lá no East Blue. Só que tem uma parte muito curiosa. Que é na jornada do Roger. Se vocês olharem. Capítulo 967, Vocês vão notar que o Roger saiu de Water 7. E entre Water 7 e Shabold, Eles passaram por outra ponte. Então não faz qualquer sentido. Eles saírem de Water 7. Irem para o East Blue. Que é onde está aquilo Wolf. E depois voltarem para a Grand Line. Essa segunda ponte já está ali. Na grande rota. Então... O que, que eu acho que é isso daqui? É uma ponte, uma mega construção que não é para ser terminada. Enquanto os escravos constroem a ponte de Wolf no East Blue para se conectar com essa da Grande Rota. Os escravos da Grande Rota vão desmontando esta ponte que já está pronta. É uma construção sem fim apenas para manter os escravos sob controle, todos que estão ali foram contra o governo mundial, e mais ainda, se você notar bem, vai ver essas pedras quadradas, utilizadas na construção de Tequilo Wolf, e onde temos essas pedras, especificamente na prisão de Udon, deuano. e Kaido já fornecia armas para o governo mundial, Do Flamengo também estava envolvido, então, muito possivelmente as pedras, que eram mineradas na prisão de Udon, eram utilizadas aqui em Tequilo Wolf, então eu acho que é isso, é uma ponte que é construída, para se conectar com essa da Grande Rota Só que enquanto os escravos constroem no East Blue Os escravos da Grande Rota vão desmontando ela Não tem fim, é um ciclo que nunca termina Apenas para manter sob controle E Aí vai chegar nosso querido Nika, Deus do Sol Para libertar todo mundo TVFF, o que você acha do Almirante Green Bull? Ele parece ter um peso maior comparado aos outros Almirantes, exceto a Kainu e Garp Se eles forem formados por cada classe de fruta Será que ele pode ter um peso importante na história? Quem sabe ser um dos quatro deuses? Você se refere ali aos quatro deuses citados em Skypiea. Olha, faz sentido. Eu acho que <risos> o Fugitor tem mais peso, visto que ele controla a gravidade, né? com até a musiquinha da Praça Nossa na sua cabeça agora. <risos> Olha só. Pode ter uma das frutas, sim, dos quatro deuses. Seria interessante. É bom notar que não necessariamente os quatro deuses citados lá... É, vão ter os poderes inerentemente ligados ao seu nome. Só Vernica, deus do sol, que não concede poderes de chamas ou do sol pro Luffy. É uma fruta da borracha. Então, o Green Bull pode ter algo relacionado a isso. A não comer durante os três anos. As plantas, o Mokuton, que eu já citei aqui, que eu acho que é uma grandíssima aposta. Quem é o Almirante Green Bull? Todos os almirantes foram inspirados em grandes atores é, japoneses, né? Então, se você pegar ali, todos os almirantes, incluindo o Fugitora, Tiveram um, um ator que o Oda usou ali para fazer sua imagem Eu acho que o homem Green não vai ser diferente Inclusive o Oda já desenhou é, um ator que poderia ser a inspiração na capa de um volume é, Então pode ser um personagem completamente novo Pode ser o York, eu adoro essa teoria Apesar de ter uma grandíssima dificuldade Devira acontecer, né? Mas vai que o Oda surpreende. Mas eu acho que o Green Book vai ser um personagem completamente novo. E pode sim ter uma fruta do, dos quatro deuses. Principalmente ligado ali à Terra. E não necessariamente ele vai controlar a Terra. Mas algo gerado dela. Assim como o Nica deus do Sol é mais metafórico. Ligado à libertação, ao amanhecer. Talvez o Green Book também vá para esse mesmo caminho. Beleza? Três carinhas mandou o seguinte: o novo trailer de One Piece e filme Red, o Luffy e o Uta são amigos da infância. O que você acha do Oda ter colocado esse velho clichê nesse filme? Não foi o Oda que colocou, hein? No Cupo o Oda por isso aí, não. Eu fiz ontem uma análise do trailer e disse especificamente que eu não gostei dessa parte. Por quê? Porque pode mexer no Canon? Não, mas. Olha só, voltem lá no capítulo 1 e vejam por que, que o Shanks não levou o Luffy no seu barco. O que, que o Shanks disse pro Luffy? Que o mar é que não pode levar criança, de repente vão e colocam no filme ele com a Uta, criança, no seu navio, navegando. Então, essa parte eu não gostei muito porque foi quando ele atacou o navio do governo mundial, foi quando ele roubou a Gomu Gomu no Mi. Sabemos que essa parte do roubo da Gomu Gomu, se fosse uma fruta que não sofreu qualquer alteração, eu estaria pouco me importando, mas... Mudou de nome. O Shanks, ele sabia da importância dessa fruta. E aí vão e colocam no filme essa cena meio... É porque acho que também quando fizeram esse roteiro, não tinham na mente que a Gomu Gomu sofreria toda essa reviravolta. Então acaba ficando um pouquinho desconexo. Mas não culpem o Oda, não é culpa dele. É um roteiro que foi feito à parte por outra pessoa, mas o Oda deu um check ali. Se não vai alterar o canon, manda bronca. Gabriele e Rinata, será que o Akainu atualmente tem o poder do Garp no seu áudio? Deve se aproximar disso. <risos> tem que tomar cuidado de falar do Akainu Porque tem muito fã do Akainu Sim, nesse momento Eu acho que ele é a maior força dentro da marinha Tá bom? Ele é equiparável ao Garp Inclusive surge o questionamento né? Apesar dele ter algumas coisas meio obscuras Tirem o que ele fez em Ohara Retirem ali né? De ma mandar matar os inocentes A sua justiça absoluta Se você tirar essa parte da história dele O Akainu... Ele é como um herói da marinha, assim como o Garp fez, porque ele ganhou, ele venceu a guerra de Marineford. O Garp hoje é louvado como herói da marinha que derrotou os Piratas Rocks lá em God Valley. Nem sabemos o que aconteceu, só sabemos a versão contada aí pela marinha. O Akainu também venceu, derrotou um Yonkou, derrotou, é, né... Grande parte dos piratas do Barba Branca Então ele é reconhecido atualmente como um herói da Marinha também Só que tem essa coisa da justiça absoluta dele Que difere bastante da do Garp Que utiliza mais a justiça moral Sabemos que o Garp é um cara muito coração Que ele adota ali as crianças e treina eles Treinou o Kobe, queria treinar o Luffy, o Ace Possivelmente treinou também o G, Deve ter adotado o G porque o Aokiji já disse que tem uma dívida grandíssima com o Garp E olha só por enquanto está 3x0 para o Magma contra o Cavalo. <risos> então sim Se o Magma já venceu 3, 3 Imperadores praticamente Ele tá no nível do Garp sim, tá bom? Diego Alves 314 Você acha que o problema do G5 pode não ser o efeito colateral Mas sim o fato do Luffy não saber ativar quando quer? Mais para frente aprendendo sobre isso Olha, interessante, gostei dessa linha Em vez de termos um drawback o Luffy ficando doente, tossindo sangue Ele realmente tentar descobrir como acionar Os tambores da libertação Se é algo ligado ao seu G2 Porque pode ser que tenha uma explicação Realmente de como a fruta despertou Gostei dessa linha, traria o Luffy é, Um frescor de um novo treinamento Ele estaria forte, estaria no nível dos Yonkous, mas ainda teria um pouco Para evoluir, para dominar completamente A sua fruta, tentando descobrir como ele despertou, como ele assou nos tambores. Ali, quando ele tava no modo Nika, tava meio que automático. Ele tava usando a fruta, mas como ativar? Gostei dessa linha. Acho que seria interessante também. Com a entrada de Yamato no bando, qual a função dela oficialmente, já que tem cozinheiro, médico, arqueólogo, tivoleiro, navegador? Qual seria a função de Yamato no bando? Ainda não está confirmado. Depende de Luffy falar, não, você não vai agora. Beleza? Assim como aconteceu com o Otama ali. O Oden meio que flertou que o Otama parece que não vai entrar pro bando, porque... Altama disse que queria que a Speed se tornasse a mãe dela. E no Muro de Opice, tem uma resposta do Oda, né? Que perguntam, por que não aparece a mãe de ninguém na série? E aí ele diz que a mãe é o contrário de aventura. <risos> Quando tem mãe, não deixa o filho ir pro mar, porque senão dá uns cascudos. Então como a Altama ali flertou com a Speed virando sua mãe, eu acho que ela não vai entrar pro bando, né? O Oda já tá meio que estabelecendo isso daí. Aí tem a questão de Yamato. Qual profissão poderia desempenhar caso o Luffy aceitasse. Eu acho que vai ser como o Oden, ele vai estar escrevendo realmente um diário de bordo da última jornada Yamato faria o seu próprio diário, mas dessa vez contando a jornada do Luffy Só que esse diário de Yamato poderia ser publicado aí por todo o mundo Pra todo mundo conhecer a história do Original da última jornada. Seria legal, né? E aí o Sop também complementar e ler isso pra Kaia quando ele voltasse pra sua ilha. O Sop é o narrador de One Piece? vocês acham? É ele que tá contando toda a jornada dos chapéus de palha? Seria legal, né? Vamos lá. Caio Armondes. É correto dizer que oficialmente o Luffy está no nível Yonkou? É sim, tá bom? O Luffy ele está no nível do Imperador. Só que no início ali da luta dele, mesmo chegando em um ano, ele ainda estava um pouquinho abaixo da força da Big Mom... E do Kaido. O Kaido levou uma tonelada de danos, houve toda essa configuração para o Luffy conseguir lutar com ele. A Big Mom enfrentou dois capitães supernovas que são mega ultra poderosos. Então o Luffy, é, a melhor dica que se pode tirar é quando ele dividiu os céus com o Kaido, naquele choque de Haki, o clash que só vimos especificamente com alguns piratas, o Roger e o Barba Branca, o Shanks. É, e o Barba Branca e Big Mom e Kaido. Então a dica do Oda para falar, olha o Luffy tá no nível desses caras. Mas não quer dizer que a força seja equiparável. Mas ele consegue lutar agora de igual pra eles. Pode sair pra qualquer lado com uma vantagem. Grande ainda para os Yonkos por conta Da experiência e obviamente da força O Luffy aprendeu o revestimento Do rei, com isso conseguiu equiparar a força Com o Kaido e assim foi Evoluindo, a sua força de vontade Contou no final Mas se eu tivesse que apostar em um Kaido Intacto, sem levar nenhum dano Contra um Luffy, G5 Nika desperto, eu apostaria no Kaido Ainda, eu gostei bastante da configuração Que o Oda fez com o Kaido, levando muito Dano, gastando muita energia para carregar A ilha, Yamato disse que gastava gastava bastante energia, produzir as nuvens de chamas, ficou bem legal. E aí o Luffy evoluiu e agora ele tem mais um pouco de chão ainda para vir a evoluir na sua luta final. Quem sabe contra o Shanks, tendo um duelo como foi ali amigável Barba Branca e Roger, seria insano. E também contra o Barba Negra. Chris Nego Drama, assistindo o arco de Skype na Netflix, um personagem diz que o Luffy tem uma fruta modelo super-humano. Seria um indício, já que a fruta do Luffy não seria de borracha e cinderica? Com propriedades da borracha em sua essência sendo um super-humano? Não. Não é um prenúncio da fruta sendo a modelo Nika. No início da série tinha-se todo esse, esse mistério que envolvia o consumo das frutas. Era aquele tabu. Você vê no flashback ali do Bug com os piratas Rod, que Meu Deus, é uma fruta do diabo. As pessoas também não conheciam. Então como se refere a um super-humano é porque a fruta concede poderes mágicos para as pessoas. Como estamos calejados já no fim, qualquer fruta que aparece, tanto faz quanto tanto fez. Mas no início da série, até que pra quem tá chegando agora, é criado muito bem essa aura de misticismo que envolve todas as frutas. Tá bom? Então eles se referem aqui ao Luffy sendo um super-humano, porque comeu uma fruta, mas não necessariamente especificando que era uma fruta Zoan modelo humano. Não tem nada a ver com isso aí não, beleza? Tiago Hayden, DSN, existe a possibilidade do Gon e Kirua irem para o continente escuro nesse arco que se aproxima, visto que Nanika provavelmente veio de lá. E o fato do Odin estar rumando para lá também, acho muito difícil, visto que o navio baleia já zarpou. O Odin, junto com o com a equipe ali de exploração do Belden Etero, podem estar em outro navio, não necessariamente estarem dentro do navio baleia, mas Gon está sem nem. E o Kiru está desaparecido e não existe nenhum modo de chegar ao continente escuro, pelo que sabemos, fora o navio que está rumando para lá. Então acho muito difícil eles irem, se tiver um arco, que eles retornem, devem ser relacionados à cidade Meteoro. O Jairo foi para lá e ainda acho que vai ser o último vilão aí que o Gon e o Kirua vão acabar enfrentando. Mas eu gostaria de desvendar um pouquinho mais dos mistérios que envolvem sim Nanika, que parece ser aí, uma das cinco calamidades. Paulo Venites, você acha que o povo do século perdido estava estragando o planeta por essa razão insamar atraiu o Joy Boy? Pensando que In fosse aliado dele e criou o governo mundial para impedir o reino antigo? É uma possibilidade real, possibilidade muito real de que o reino antigo talvez estivesse utilizando recursos da terra de uma forma descontrolada. Quem sabe não foram eles que causaram até mesmo essa mudança do mundo. Ainda é um mistério absoluto. Tem essa coisa de o um governo. Os 20 reinos, na verdade, terem sido convencidos a se unirem para parar o reino antigo. Porque talvez estivessem usando recursos da terra. Tem a coisa de cada uma das raças que hoje são meio que aliadas. Então você tem os Minks, você tem os Homens Peixes. Você tem a tribo dos Long Leg e Long Arms que estão numa guerra. Só que esses dois. Essas duas tribos são inspiradas em um único personagem mitológico japonês Que é um personagem que tem uma perna longa e o outro com um braço compridão fica em cima dele Então os dois eram um e eles se separaram Então todas essas raças podem ser oriundas daquelas luas do globo de Ohara Acabaram os recursos, sabemos que é possível viajar de balão <risos> Eles pegaram um balãozinho, vieram para a terra, talvez... Os 20 reinos não aceitaram muito bem a chegada desses novos povos. E o reino antigo, que era um reino de humanos, foi o único que abraçou eles. Só que com isso acabou gastando muitos recursos. Talvez os 20 reinos se juntaram para impedir isso. E é por isso que hoje essas outras raças vivem meio que marginalizadas. Vocês podem ver que os 20 reinos, os Tenilbitos, são compostos apenas de humanos. Tá bom? Pode ser sim que tenha algo a mais por trás do reino antigo do século perdido. Ramos, Gabriel, qual é o meu filme preferido de One Piece? Por quê? O meu filme favorito é o filme Z, porque eu adoro a história do Zephyr. Principalmente o final, que é muito tocante, é muito bonito. É emocionante, pra falar a verdade. E também tem o Okiji cantando. A música do Okiji cantando é épica. Eu ainda vou fazer um vídeo só pra usar essa música de fundo. Sem dúvidas, é o melhor filme de One Piece que eu já assisti. Jonas Santos, você acha que o Oda entrou em contradição na luta do Luffy versus Kaido? Ele disse que o Luffy não ia vencer o Kaido com um soco e na verdade foi isso que aconteceu. Qual a minha opinião? Na verdade não foi isso que o Eiichiro Oda disse. Ele disse que os fãs não ficariam felizes se o Luffy vencesse o Kaido apenas com um soco. Isso é diferente, por quê? Todas as lutas o Luffy sempre pega o último inimigo do arco, começa a lutar, volta e vence houve toda essa construção do Kaido lutando contra as bainhas, entrando em choque até com a Big Mom, os super novatos, encarando Yamato, então houve toda essa construção antes de chegarmos do Luffy, ele não queria que o Kaido, que foi construído para ser mega poderoso, mega forte, chegasse na luta contra o Luffy bem interaço então ele desgastou aos poucos com todos esses combates para que o Luffy aí sim, ser utilizando o soco, porque não tem como o Luffy vencer de outra forma, vai vencer dar uma cabeçada <risos> os golpes dele são tudo baseado em soco e é isso que ele quis dizer que o Luffy não poderia chegar pegar o Kaido ali inteirão, bem, e derrotar ele Aí ele veio, desgastou tudo, deu aquela limada no Kaido e aí sim conseguiu é, vencer, tá bom? Alisson Matias, você já leu o mangá de Claymore? Você sim o que acha da obra e o fato de que nunca vai ter uma continuação no anime? Claymore é muito bom, fica a minha recomendação. O anime acabou distanciando um pouquinho do que o mangá original é. Nunca vai ter uma continuação? Bom, talvez quem sabe um dia volte, mas é um pouco complicado porque é uma obra que já... Baixou o seu hype e as produtoras querem sempre o que está no topo para se fazer um remake Apesar de ser uma obra famosa, muito conhecida mundialmente Não é uma obra que você encontra nos ranks mais altos aí de vendas, a exemplo Então acho um pouquinho difícil termos uma continuação ou mesmo um remake acontecendo Nunca dá para dizer nunca, mas pode voltar Leiam Claymore, vão gostar bastante. Negru, Shanks é um personagem muito suspeito, muito forte, visto que arrancou o braço do Kid. Quando acha que vamos ver essa cena? E o que acha sobre esta cena específica? Dá pra teorizar? Bom, é dito que os piratas do ruivo arrancaram o braço do Capitão Kid. Não necessariamente que foi o próprio Shanks. Pode ter sido o Ben Beckman com seu porretão. O <risos> Ben Beckman que usa a arma para bater nos outros e não atira. Pode ter sido o Lucky que já vimos que reage rapidamente a qualquer ameaça direta ao seu capitão. Lucky Who foi o primeiro personagem a matar alguém. Eu One Piece, logo no primeiro capítulo, ele atira na cabeça do pirata lá do bandido da montanha. Ah, o que, que tem a ver essa cena? Por que tiraram o braço do Kid? Eu acho que foi uma lição para ele entender que ele tem que tomar cuidado. Que ele pode chegar amigavelmente para conversar com qualquer um. Mas se você chegar com intenções de lutar, o Shanks vai lutar com você. Sabe onde a gente pode confirmar isso? Quando o Ace vai visitar o Shanks pra agradecer ali sobre o Luffy e tudo mais. E o Shanks pergunta se ele veio pra encarar ele, pra desafiar, pra lutar. O Shanks tá sempre preparado pra um combate. O Kid, como sabemos que é um cara muito pra frente, né? Todo peitão estufado. <risos> Acabou perdendo o braço ali, tomou uma lição. Será que ele vai sair agora de Wano e vai em direção ao Ruivo, tentando caçar ele? Muito provavelmente sim. Vai querer vingança contra Shanks, o Ruivo. Quanto aos mistérios que envolvem ele... Bom, estão se aproximando aí do final da série. O One Piece vai entrar em ato, vocês já sabem. Oda está entrando na saga final. É momento do Shanks se mover, aparecer em cena. O filme Red vai lançar e não temos qualquer indício, qualquer... Revelação ainda sobre o personagem O que também revela que no filme não teremos nada de mais envolvendo o Shanks Apenas uma pequena aparição Eu acho que o Shanks está inteiramente ligado aos eventos finais da série Como sendo o último guardião Eu quero muito ver a cena Onde quando o Luffy encontrar os Piratas do Ruivo... Ocorra algo semelhante a Roger e Barba Branca... Com os dois correndo para lutar... e Yamato, que vai ser o Odem do bando... Vai correr em direção ao Shanks... Querendo derrotar... E vai tomar o que? Logo um camussari... Aquele golpe do Roger que eu aplico... Seria muito louco se isso acontecesse... Se o Shanks usasse o golpe do Roger... Na Yamato... Seria insano isso... Aí vai ter aquela guerra de quatro dias lutando, Luffy usando o despertar, o Shanks não vamos ver nada disso, depois estão bebendo. Não vamos nem ver o poder do Ah, não, né? Pior que isso pode acontecer, viu, galera? O Oda nem mostrar quais são os poderes do Ruivo. Deixar tudo fora da tela, assim como é com Roger. Acabou de me ver isso na cabeça, me dá até uma tristeza Rafael Oliveira, a maior recompensa mostrada até o momento foi a de Roger Mas quanto será que era a recompensa do Zebec? provável que seja até maior que a do Roger porque ele dominava os mares Só que o Roger tem a questão de ter chegado à última ilha Ele se tornou o rei dos piratas Os outros Yonkous, o Barba Branca, o Kaido, a Big Mom Estavam ativos, até agora dentro da série essas recompensas não subiram E eles dominaram praticamente metade do mundo o novo Mundo é todo dos Imperadores Então não acho que a recompensa do Zback Fosse muito maior do que a dos Yonkous atualmente Por conta desse fato O Dragon pode ter a maior recompensa do Muro de One Piece? Talvez não Talvez nem tenha a recompensa maior que a do Roger E essa realmente seja a maior Que possa aparecer dentro da série só que eu gosto assim, né, se você for analisar por pontos da trama, faria sentido o Dragon sim ter a maior recompensa Porque diferente dos imperadores que estavam estabelecidos nos seus territórios e não faziam tantas coisas assim pra aumentar. Porque as, as recompensas geralmente estão ligadas quando você ataca territórios do governo mundial, quando você afronta eles, quando você destrói seus navios... E quem faz isso especificamente? O Dragon. Por 25 anos o cara vem fazendo isso, tomando territórios, erguendo a bandeira dos revolucionários. Faria sentido ele ter a maior recompensa. Mas como tem esse misticismo do Roger ser o ápice da pirataria, lembrando que o Dragon não é pirata, mas o Roger é o ápice de tudo, é muito difícil alguém ter a recompensa maior que a dele, a não ser o Luffy. Depois disso. O tem que ter recompensa maior que o Roger, sim. E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir lá no Instagram para a gente continuar esse CSBS. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.